Dá uma olhada aqui para vocês verem quanto coquinhos de que caiu aqui ó, e que secou ó. e olha só, olha só esse é o pé, oi, vai embora, ó. que benção de Deus, ó. antigão que só ele, ó. Gente, agora não tenho o que falar, hein? Isso aqui não foi o que eu desenhei, não, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha o aqui próximo outro, passo dela lá. Ó, aqui outro. Ó, Cadê? Um, ele? dois, três, quatro. É que tá misturado com o das vacas, né, filho? Assim? Aqui, ó. É, tem da vaca, tem vaca aqui também. É isso, aqui, ó. Aí, ó. Ele mostrando pra nós aqui. Um, dois, três, quatro. Deixa eu pegar ela, velho. Um, cinco. Tem. Deixa eu zoar a Opa, peguei. É. Ali, ó. É. É. É. Que é. bonitinho, é. ó! É gostoso demais! Aqui o caiaque desce, caiu, ó! Então tem que subir depois! Aqui com certeza é. vai ter! O rato! Olha aí! A bichona tá, tá pensativa, tá ativa! Vê que é bonito! Meu pau tá aí, mano! Você pega ele? Aqui ó, aqui ó, eu tô vendo aqui ó, ó, Olha aí ó, boas capivalhas ali bastante ah, ó. Ah, é verdade, é verdade galera, aqui, ó. Eles vão ter que engolir o celular e a câmera olhar. eu não lá. correto? aí galera, tá aqui o certeza vocês Tem bem, aqui pessoal, ó, para ninguém falar que nós estamos mentindo, ó. ó. Os os da bichona aqui, ó. Então, todo cuidado é pouco. Aí nós já passamos até perto dela. Olha o é tamanho. Olha, gente, que é bonita o lugar é. É grande? É. Que é bonito, que ela. é paradisíaco. Ela é grande, dona. Bastante capivagem, bastante coisa aqui. E que é um ela... olha. Você vê que ali no rio, ó. Ele vai até ali, rasinho, ó. Depois de Uma vez, né? Gente, toda essa terra vermelha que vocês estão vendo aqui é um formigueiro, tá? O seu Mas... Deca tá lutando, lutando com tudo que ele tem para tentar acabar com um desse e não tá conseguindo. Só que aí tem uma pedra também, não fica? Tem, é né? do outro lado. É. Toda essa terra vermelha aqui que vocês estão vendo é um formigueiro, tá bom? A título de curiosidade. É... E ir passando uma borboleta daquelas azuis. Foi embora. É, como é que... Ah, você te tá ligou? Não. É, como é que fala? É um condomínio. Condomínio de formiga. Vambora, vambora, vamos embora, falando para trás. É. Cheiro forte. Pode ser também. <coughs> Embaixo tem um monte de rastro na lama. é então, uma madeira que eu peguei ali. Cada um pegou a madeira, a madalena pegou também. Ele está carregando aqui, mas é título de... Título de... Como assim dizer? Uma falsa segurança, né? Porque... Hã? É, para falar que não está com nada na mão, né? Agora a onça também sobe em árvore. Tem Andando, olhando para frente, olhando para trás, olhando para cima, né? Mas não, não há de, de ser nada, não. Só Deus Olha que lugar lindo, ó. Só Deus aqui. Ó. É que nem aquele senhor que falou que ele estava lá comprando uma terra lá no Paraná? E que aconteceu isso aí, né? Eles estavam andando e, e o mateiro falou: Ó, para aí que tem onça por aqui. Olharam pra cima, o bichão tava tá na árvore. O, o mateiro que falou pra nós: lá. Tá? ó. Um tronco desse aqui, ela não sobe? Vai, vai dar Acho que sobe. Ó, Sei logo, Caíque. Quebra não, rapaz. Que gordo, Sofia. Pede lá mesmo. Segura com a outra mão também, Caíque. Se você vê que uma só não dá, você segura com a outra. Aí, ó, aqui, ó. Não, não dá, Vamos pular. Você vai pular nessa altura aí, rapaz? Você pode pular e quebrar, aí que é perigoso. É, não sei. Você não passam isso oh, aí, César? Ó bem. Ó lá, ó. O que você fez, rapaz? Eu pego ele. Não para não. Não vai adiantar não. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vai cair aí não, César? Vamos parar meu pau tem uma o pau que eu tô carregando aqui ó tem uma ponta que alguém fez e jogou lá na mata aí eu peguei o que, é. que que é, é. Lobinho do campo Ah, é verdade oh, Pisou bem na merda É, amiga. pisou mesmo Lobinho do campo pisou aqui, ó oh, Raposinha Raposinha pisou aqui E ela continua andando pisou ali também, ó é, Tá vendo? Olha aí Lá no ar da serra. Nossa, vai é voar, é menino. Que... Nós falamos um, fala um negócio com o Matheus aqui. Ele falou que o pé é grande, né? Dá um jeito aqui da nossa. Nós deixa o Kaique aí, ele... droga pra vocês. E o Kaique vai virar o menino do mato, que é atrasado, ó. A gente vai em cima dela fazer um arreio. É. Aí, deixa essa borracha aí. Aí, vai pra lá aí. Um A é... fazer um arreio. É, o bicho que... bom, velho. Né? Você tá falando né? Pessoal, nós encontramos um lugar aqui, ó, que vai aqui por dentro, ó, e vai lá pra dentro, ó. Só que nós não trouxemos farolete, não dá pra ter noção da profundidade ali, ó. ó não dá pra ter noção, mas aqui, ó, é uma entrada de animal, ó. Tá vendo? Passa aqui e vai embora. Ó. Ó. Ali no Josué tá, né? Que é uma caverna. Para lá. Ali assim, ó. Cadê meu dedo? Cadê o dedo para me mostrar para vocês? É a toca da onça. Aqui ó. Luta, aqui eles têm tudo aqui para ter alimento para ela. Tudo. O circinho ali. A Jana. Jana. Você tem até uma pena aqui, ó. Será que Tenho certeza que elas comeram? Olha o menino aqui, o Matheus. Dá pra deixar a câmera enxergar. Para, amor, fica colocando no buraco, não. Eu avisei, eu um puxei no buraco assim, rapaz. Saiu o um lagado, mas quase morri de farto. <risos> Achei que era uma cobra, que era um monstro, que era a boca dele, né? Ai, ai, ai. Falecia, Nossa, eu olho, meu Brasil, é hoje meu fim. É hoje meu fim. Pequeno lagado. Vamos subir? Vamos. E o barulho que o faz é feio. <risos> lá tem uma pedra atrás daquela moita de mato. E eu fui olhar para a pedra que eu achei lá, ó. Coisa mais linda, ó. E já viu a gente, né? Opa. Muito longe, eu não estou com o meu monopé, graças a Deus, um belo de um passeio, até pata, marca, marca da pata de osso nós vimos hoje, valeu a pena essa saída, como sempre vale a pena, né? Bom meus amigos queridos do canal, visitantes que por aqui passam, estamos indo para nossa casa. Bom, quando eu falo casa, eu quero dizer a casa do Josué onde nós estamos hospedados. O pessoal está indo lá na frente, eu fiquei um pouquinho para trás para dar uma limpadinha uma na câmera aqui. E já fico agradecido a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu e temos passado esse tempo juntos aqui nesse mato na beira dessa água abençoada O que foi, Madalena? Você tá fazendo aí, negra? Eu queria aumentar. Aí, Madalena tá ali querendo ir embora, querendo aumentar a alça daquela peça. Fica esperto, porque tem um lado que tá caindo. Ah lá. Fica esperto, do outro lado ele vai cair. Aí, ó. O, o pequenininho tá aí dentro também? E aqui nós vamos nos despedindo. Né? Agradecendo a Deus por mais essa gravação que Ele nos concedeu. Por essa família abençoada, que é a família do Josué e da Janaína. E mesmo com a mão só gravando e a câmera balançando, eu fico grato a vocês pelo carinho. Lá na frente, o Josué, a Janaína e o Matheus já dobrando a, a, a volta. E nós estamos indo aqui, Madalena. Enquanto um tropeção aqui, vocês não repara não, tá? Essa câmera aqui, ela é grande, ela não tem gimbal. Vamos, filha, vamos! Hã? Tá esperando o velhinho? O velhinho tá chegando. Que coisa, né? Olha que interessante. Ela chega aqui, ó. Olha que sossego que a água tá, ó. E mais abaixo ali é a cachoeira. É, acho que é areia, né? Bem terra, não sei. não entendi isso aí também, não. Dá a impressão que isso aí é... Alguma coisa que é de... Fazer isca, viu, bem? Eu acho que é de fazer isca. Não poderia deixar... De gravar essa bromélia. Linda. E a flor, o caule de flores que ela deu. Olha aqui, ó. Infelizmente está granulando um pouco, mas aqui está a bromélia. Deixa eu ver uma coisa aqui. A configuração da câmera é muito importante. Bromélia e o caule. Quando pega qualquer luz do outro lado da imagem, ela granula. Mas aqui está a flor. Estamos chegando agora aqui, na casinha onde nós fizemos o nosso almoço, preparamos o nosso peixe e, cansado, dá para perceber pela respiração, né? Ali agora o pessoal está fazendo um café. Aquele café é saideiro. Não sei como é que vai ser esse café aqui não, gente. Enquanto a gente vai comendo pão com Como é que esse café sai bom, porque... Nós estamos aqui e tudo aqui para nós é válido. Portanto, tudo aqui para nós tem valor, né? Como esse bolinho. A mesa. Aquele é... A mesa que chique, ó. O bule. Coador. Garrafinha térmica tá ali. Vamos ver que vai dar isso aí. Mas que vai dar um cafezinho de macho, vai. Cai o que tá fazendo? Ele é café é defumado. Café é defumado. Café com fumaça. <risos> e por aí vai. Dona Madalena, como é que tá esse café aí, fia? Tá de, tá de rosca? Café de, de, de rosca. Você café de não, rosca? Café de não, não vem café de macho. Café de rosca é quando ele fica enroscado e não sai. Ai, que amor. Vai queimar é os dedinhos delicados da Madalena. Eu peguei um que tava quente. Olha o Matheus. O Matheus tá se matando ali atrás. Ó. Eu faço umas graças, o Matheus ri. O senhor tá, tá pagando, Kaique? Tá bom, Madalena. coisa Coicei logo. Nossa, que... <risos> Que de deixamento. Que desespero. Que desespero para tomar um café, meu Deus. Dois. E E vai querer morar no meio da mata ainda, se acabar o pó. Como é que é? Você vai cozinhar o café? Não pode cozinhar o café, café não se cozinha. Café, café quando começa a formar a borda, a coroa da borda, você tem que parar. esquece a cabeça, não, tem que cunhar ali. Precisar, né, com amigo? Café cozido é a pior tristeza que tem. Derramando aqui. Você não sabe disso, né? Você está dando risada, mas você não sabe disso, né? Pesquisa lá para você ver se eu estou certo. Eu eu já, eu eu pesquisa lá, o que que é o café cozido e o café no ponto? Bebe café com leite de jeito. Bebe <cười> café com leite de jeito. café com leite de café frescal. Ah, você é rica, não é rica. Tem dinheiro para tomar nas calcas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o gatinha. Será que você está tomando? Será que os não está? Não, o Matheus torna o meu café, ele, toma. Não é lá, ele hum. torna. Não vai lá. Ele toma. Tem que pegar também na barifa, o pior que aquele é diva, que é melhor, né? <risos> Uma vez que eu, mesmo, tá tarrafa, tá? eu quero durar tá? a tarrafa no rio, vai passar nada lá para baixo também. Tem muita coisa que é assim, você, filma, isso, oh você Deus, não isso. Não tem que cortar aí, depois de filme é aí, Só Deus vamos misericórdia, vai lá tudo preso. <coughs> vai, Por quê? O que aconteceu? Não, é que eu falei da tarrafa. Ah não, tarrafa não ninguém não vai um usar a tarrafa, não. Você colocar no meu um pouquinho? Eu falei de uma... eu vou levar um em quarto também. Olha o cafezinho da bunda. Foi duas vezes, você vai lá. Falou o quê? Ô Circinho. O café aí tá bom? Bom, oh, o cheiro dá o cheiro de café. <risos> e, eu gosto. e aí, como é que tá? tá amargo? O gosto, então... gosto de tá café? Tá bom? Tá bom. Café é paulista mesmo. Bom. Tá bom. Mas tem ninguém paulista aqui, tudo mineiro? Tá bom, Josué? Uh, Vamos lá. Uh, não mais, né? perdinho, é dois, <risos> eu costumo nem fazer um negócio, agora eu tô perdido. O café é de outro, não me lembro, agora só dá assim. Vou mandar um pra trás. <risos> tô perdido aqui esse menino. Ô, mada. Como é que é? Que marinha, marinha, eu adoro, eu Quem vai querer marinha. comer bolachinha? Eu. De onde você vai? Eu, eu vou morrendo. vassourinha ser... de bruxa. Eu ah, de bruxa. Eu você... Não, <risos> tá... é, não é eu minha é Ah, como é que eu abro aqui, ó? Ah, abrir e filmar? Abre aqui, meu Eu não sei abrir, Não, mas nem para isso ele serve. Tá louco. Vai, vai abrir aqui. de uma vez que vai ir. Não, vai ir tudo para fora. Eu trabalhei empacotar batata frita. Não, empacotando. Respeita não é a despacotando. A Respeita, meu. meu mandato. Olha, café é para todo mundo, menos para mim, tá vendo? Né? Ah, Olha aqui, ó. Aí, ó. É. Olha aqui, é. ó. Olha pra é. pra passar vontade. ó. Olha, eu nem deram o café para mim. Mó aí, não tem fácil escuro, não. Isso. Quem vai servir café para mim? Eu sirvo. Uau, então vai, uau. serve aí, ó, fazendo favor. Vamos lá, Nossa, vai servir eu ou vou... vai? Eu vai vou... filmar? Tem que servir você, né? Então serve. Ó, o copo seu é especial, né? É. Hum. Tô aqui, é Minha pouquinho, né? Porque, qualidade. ó, eu nem tomo café, viu, gente? Mas tô vindo para cá e tô, tô quase, tô quase ficando mineira. Mineira assim, da raça mesmo. É da venda, não é? Não, ataca nós. Ela ataca nós. Cícero! <risos> ela é <risos> onde ela mais nós tudo. Cícero! Eu tive medo de uma mas não vai ser acho que eu vou ter, não. Os Isra louco. Tem, Lavando o trem no rio, como antigamente. Mas eu não tô vendo o trem, não. Cadê o trem? Olha o trem. Mineiro, qualquer coisinha é trem. O trem vai passar. E o Kaique tá lá embaixo, <risos> olha o Kaique lá. Lavando a mão dele porque ele pegou na panela ali, a panela empreitejou a mão dele, pegou um sabão e foi lavar a mão lá.